Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Essa frase se enquadra perfeitamente na profissão do professor, da professora. Esse vídeo especialmente é para você, professor, para você, professora. Vou falar sobre a aposentadoria especial do professor, antes da reforma da Previdência e depois da reforma da Previdência, como ficou as novas regras da aposentadoria do professor. Música E antes de mais nada, gostaria aqui de deixar minhas homenagens a você professor, a você professora, por cumprir com essa função belíssima que é educar. Se não fossem por vocês, eu não estaria aqui gravando esse vídeo exclusivamente para vocês, para ficarem sabendo aí de como funciona a aposentadoria especial do professor e também agradeço os meus pais, ambos são professores, minha mãe, a Jussara Gomes Pereira, professora inativa da, da iniciativa pública no estado de Alagoas, é, meu pai, Adailton Reis, professor inativo também, iniciativa pública, ambos estão colhendo os frutos que plantaram aí no decorrer da sua função aí de magistério. Pessoal, eu vou dividir esse vídeo em dois blocos. No primeiro bloco, vou falar sobre a aposentadoria especial do professor exclusivamente da iniciativa privada. No segundo bloco, que será o próximo vídeo, eu vou falar sobre a aposentadoria especial do professor exclusivamente da iniciativa pública, porque são regimes diferentes e por questão didática né, é importante separar em dois blocos. Então, você que é professor da iniciativa privada, se inscreva no canal, ativa o sininho e dá aquele joinha se gostar do vídeo. Se não gostar, pode dar o dislike. Né? Você que é professor também da iniciativa pública, não perca o próximo vídeo. E de repente você que é professor dos dois regimes, que trabalha tanto na iniciativa privada como também na iniciativa pública, né? se inscreva no canal e assista aí os dois vídeos. E é preciso também falar antes de começar que esse vídeo é exclusivamente para os professores que trabalham no efetivo exercício da função de magistério ou seja aqueles professores que trabalham no ensino infantil fundamental ou médio e também é, de acordo com a jurisprudência majoritária aí é, se estende para aqueles professores que estão por algum motivo na função de direção de coordenação e no assessoramento pedagógico vocês têm direito à aposentadoria especial do professor que falarei nesse vídeo agora é importante informar como era antes da reforma da Previdência como que o professor conseguia a sua aposentadoria até 13 de novembro de 2019 bastava ter apenas um requisito o tempo de contribuição Trabalhados aí no ensino infantil, fundamental, médio, assessoramento pedagógico, direção e coordenação. 25 anos de contribuição para a mulher e 30 anos de contribuição para os professores homens. Tendo apenas esses requisitos, eles conseguiriam aí a aposentadoria especial do professor. Com a reforma da Previdência, né, veio o legislador constituinte originário alterou a Constituição Federal, emendou né, com a Emenda Constitucional número 103, de 2019 e disse, professor, você não vai só cumprir com o tempo de contribuição, você vai ter que ter uma idade mínima. E a idade mínima para o professor é de 60 anos, com tempo de contribuição de 30 anos e a idade mínima para a professora é 57 anos com um tempo mínimo de contribuição, de 25 anos. Mas aí, e aqueles professores que estavam próximos a conseguir a sua aposentadoria? Esses têm a opção de cumprir com uma regra de transição de algumas, são três regras de transição. Né? Cumprindo com uma das regras, né, ele consegue a sua aposentadoria sem esperar a idade de 60 anos homem ou 57 anos mulher. De professora. Vou falar aqui sobre a primeira regra de transição, que é a regra do pedágio, do tempo que faltava, a regra do pedágio de 100%, o que quer dizer que aquele professor, aquela professora que até 13 de novembro de 2019, faltava aí é, dois, três, quatro anos para conseguir os 25 anos de contribuição ou 30 anos de contribuição, eles terão que completar os 25 e trabalhar mais 100% do tempo que faltava, ou seja, exemplo prático, clássico. Né? Uma professora que até 13 de novembro de 2019 tinha 22 anos de contribuição. Para ela conseguir a aposentadoria faltava 3 anos. Tendo que trabalhar os 3 anos mais 100% do tempo que faltava, né? ela vai ter que trabalhar os 3 mais 3, 100% de 3 é 3, ela terá que trabalhar por mais seis anos e também ela tem que ter uma idade mínima que é 52 anos de idade cumprindo com esses requisitos a professora nessa regra de transição consegue a sua aposentadoria especial do professor é, o professor é, também tem que cumprir com um pedágio de 100% num exemplo prático um professor que até 13 de novembro tinha aí o um tempo de 28 anos ele terá que trabalhar né, por mais dois anos que era o tempo que faltava e pagar 100% dos dois, que 100% de dois é mais dois anos, tendo que trabalhar no total quatro anos. E tem também uma idade mínima que para o homem é de 55 anos de contribuição. Uma outra regra de transição é a regra do sistema de pontos. e Como é que funciona? O homem tem que ter 30 anos de contribuição e somando com a idade, em 2019 tem que formar 91 pontos. Se ele conseguir formar 91 pontos em 2019, ele já tem direito adquirido a aposentadoria. E nessa regra de transição, né, a cada ano que passa, aumenta um ponto. O que quer dizer que em 2020, para o professor conseguir a aposentadoria, ele tem que formar 92 pontos. Em 2021, tem que formar 93 pontos. Ele tem que ter 30 anos. Com a idade, formar 93 pontos e assim sucessivamente até completar, atingir a pontuação máxima de 100 pontos para os homens professores. A professora, em 2019, terá que ter 25 anos de contribuição e somando com a idade, tem que formar 81 pontos. Como também aumenta um ponto a cada ano, em 2020 tem que formar 82 pontos, em 2021 tem que formar 83 pontos. E assim sucessivamente até atingir a pontuação máxima, que é 92 pontos. A professora, o professor, cumprindo com essas, esses requisitos, né? os professores eles conseguirão a aposentadoria nessa regra de transição. A última regra de transição é da idade progressiva. E são dois os requisitos para conseguir a aposentadoria nessa regra de transição. Também tem que ter o tempo mínimo de contribuição, 25 anos professora e 30 anos professor. Sendo que tem também que ter o outro requisito, que é a idade mínima, que em 2019, para a mulher, né, tem que ter 51 anos de idade. E essa idade é progressiva também, aumenta seis meses a cada ano. O que quer dizer que em 2020, a mulher professora tem que ter, teria que ter né, o tempo de 25 anos de contribuição e a idade de 51 anos e 6 meses. Em 2021, a mulher tem que ter o tempo mínimo de contribuição, 25 anos e a idade de 52 anos. E assim sucessivamente, 6 meses a cada ano até completar os 57 anos da regra permanente. O homem né, tem que ter 30 anos de contribuição e a idade mínima de 56 anos em 2019. Em 2020, 56 anos e 6 meses e 30 anos de contribuição. Em 2021, né, 57 anos e 30 anos de contribuição. Assim, sucessivamente aumenta 6 meses até atingir aí 60 anos anos de idade, que é a regra permanente para a aposentadoria especial do professor. Então, pessoal, falei aqui sobre as três regras de transição, falei como funcionava antes da reforma da Previdência, não exigia a idade mínima, portanto, pessoal, falei aqui sobre a aposentadoria especial do professor, falei antes da reforma da Previdência, Falei como ficou após a reforma da Previdência, falei de todas as regras de transição, né? Então, você que é professor, você que é professora, se ficou alguma dúvida, peço a vocês que deixem aqui nos comentários né? a sua crítica, sugestão, pergunta. Responderei com o maior prazer e a maior satisfação. né? Você que é professor da iniciativa pública, se inscreva no canal, ativa o sininho, e no próximo vídeo vou falar sobre a aposentadoria especial da iniciativa pública. E vou falar também que para aqueles professores que trabalham nos dois regimes, né, regime da iniciativa privada, regime da iniciativa pública, vocês podem acumular aposentadorias. Podem ter duas aposentadorias, três aposentadorias ou até quatro aposentadorias. Então... Não perca o próximo vídeo. Muito obrigado.